E aí galera, beleza? Foi o pão aqui na área pra vocês. E hoje eu vou fazer mais um vídeo pra vocês ajudando, é, dando dicas do que, eu acho que é, do que eu acho que é certo dentro do CSGO, né? E que podem ajudar vocês bastante. E hoje o vídeo vai ser como que você pode ter calma e paciência dentro do jogo, né? Como que você não, não precisa é, querer dar um passo, marcar a perna, é, querer ser ansioso e matar o cara, essas coisas que, que normalmente prejudicam, né? Principalmente quando você tá numa, num placar em desvantagem, né? Que é aí, que a galera erra mais ainda. Talvez seja, acho que é, o maior problema, principalmente dos times é, de Tire 3 ali, os times aqui do Brasil, é a ansiedade e é isso que talvez ajude. Na verdade, é o que mais ajuda principalmente esse problema meu time, é bom ganhar campeonatos aqui, ganhar jogos. É a ansiedade, é querer resolver, ficar ansioso pra resolver e acaba que a gente consegue ganhar os campeonatos, ganhar os rounds de uma maneira que a gente não precisa fazer nada, simplesmente parando a mira. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente sabe o que fazer, galera. Eu vou colocar o mapa da Vertigo, que eu acho que é o melhor mapa pra poder que Aconteceu uma situação muito recente na minha cabeça E acho que vai ser bom pra lembrar, pra mostrar pra vocês Como que, que flui, né, o jogo em si E que pode ajudar vocês bastante, beleza? Lembrando, galera, que já vai deixando seu like seu comentário, Se inscreve no canal aí, que vocês ajudam bastante, Felpira, beleza? Espero que vocês estejam, estejam gostando dessa dicas Lembrando, galera, primeiro pra vocês ter... Como assim ter paciência, Felpira? É você ficar parado? É você, não... é você esperar o um momento certo de avançar, tudo? E qual que é o momento certo? Tá? Galera, tipo assim, o jogo é muito difícil Você ensinar uma coisa específica, assim, como essa, dentro do, de um jogo que é muito complexo, sabe? Que pode acontecer mil coisas. Mas, dá pra gente dar umas dicas que podem ajudar você durante, durante esse, esses rounds aí, o que vão acontecendo, que talvez na hora lá você vai lembrar. É legal sempre poder ajudar vocês. Então, vamos lá, galera. O que que é ter paciência dentro do jogo? Primeira coisa, ter paciência dentro do jogo é você primeiro tentar entender que o que, que o outro time adversário tá fazendo, é, o que que você pode fazer para conter isso, é, sem mostrar muita loucura, sem, sabe, fugir muito do aspecto time, beleza? Não é não avançar, não é não, sabe? Não é não ter fila, não é isso que eu tô falando. Você mo é mostrar paciência, simplesmente você tentar fazer alguma coisa que pode, que você tem muita chance de ganhar um round, ou que você pode ter uma chance de ganhar um round, uma certa chance de ganhar um round, que você pode fazer ou em time, ou você surgiu no feeling ali na hora e você pode fazer, beleza? Vamos supor que a gente que eu esteja aqui na rampa. Meu time tá perdendo, tá, sei lá, 9x3 pros outros caras, nosso time tá conseguindo jogar, e tá essa smoke aqui na rampa. No outro lado, lá do por exemplo, o Shello morre, certo? E o Boltz mata um cara no meio Na minha cabeça é o seguinte, tem mais um, um Vai ficar um, vai girar daqui e vai sobrar mais um aqui Onde eu tô A chance de eu passar essa smoke aqui pra tentar pegar uma kill Ela aumentou, entendeu? A partir do momento que acontecer alguma coisa no outro do outro lado do mapa ali Ela deu uma aumentada Por quê? Porque vai sobrar um cara aqui Esse cara provavelmente ele vai jogar um pouco mais safe é, Ele já vai jogar um pouco mais pra trás Porque é, se ele jogar avançado, total risco dele Talvez porque você tem que entender alguma coisa Quando o time do adversário tá ganhando, a confiança deles aumenta eles vai levando cada round E eles arriscam mais Então sempre que você tiver desvantagem absurda no placar Saiba que pode sim acontecer Ah, pô, o cara não devia estar tá ali picando Ele tá sozinho Mas como o cara tá ganhando Ele tá com a confiança, entendeu? Ele acha que tudo que ele vai fazer vai dar certo Mas vamos supor que ele só fique sozinho ali na, Normalmente, né? É isso que você tem que pensar Aconteceu uma quebra do outro lado Vai existir a rotação E aí você pode adentrar entrada da smoke, né? O problema é o seguinte, galera Você tá perdendo Você já tá ansioso Você não sabe o que, tá, que tem que fazer tudo Você não sabe o time de ir você tá pensando muito pra fazer a jogada E vamos supor que aconteça a mesma troca de kill E você tá aqui, você não, você não sabe se você tem que ir ou não, não vai, não arrisca Se você não for fazer a jogada com confiança Se você não for fazer a jogada sabendo o que você tá fazendo Com paciência, não compensa Porque a chance de você morrer é muito grande, entendeu Você vai estar tá com aquela distração mínima dentro da sua cabeça Você não vai estar tá totalmente focado em matar o cara E você vai acabar morrendo pra ele Aí você vai sair como, tipo, pô Passou a smoke, pra quê? Espera Mas vamos supor que não aconteça também nada Que você esteja aqui você ver os caras tirando em você, tá no outro lado lá rolando trocação de tiro e você quer passar essa smoke. Aqui é a hora que não compensa você passar essa smoke, entendeu? Aqui é a hora que bate a ansiedade e aí você fala, mano, vou passar a smoke o cara tá aqui. Ah, você vai falar, Pera, mas pô, o cara tá confiante pra poder fazer isso porque ele não pode fazer. Porque quando você tá perdendo o jogo, por exemplo, não é sim perder o jogo, mas quando você tá numa situação que talvez você não tenha nada a ganhar, entendeu? O risco não é válido, a chance de você ganhar. Você não vai conseguir ganhar um round, por exemplo, se você sair daqui e matar um cara aqui, porque pode ter outro pra dar trade e se ele aparecer aí da trade, você, os amigos não vão poder jogar porque vai ter uma smoke. Entendeu? São riscos, entendeu? Se você vir aqui e passar e tiver um cara só, sabendo que pode ser um cara só, você vale a pena o risco. Você já fala que o seu parceiro que tá do lado, aqui no meu caso é o SHZ. Se você for passar só por conta própria, vai querer trocar kill, talvez não seja válido, entendeu? Então, você não tá demonstrando você tá ser tá estratégia sem calma. Então, aqui, calma, espera. Eu tô usando essa posição da rampa porque é, são exemplos, tá ligado? Outro ponto detalhe que acontece muito, galera. Quando você tá na desvantagem, você tem a tendência, seu time tem a tendência aí querer trocar que o fazer a desvantagem. Dependendo do mapa, galera, e dependendo da situação de como tiver o round, dependendo do lugar que você tiver, tipo, controle de mapa que você tiver, não compensa você ir atrás, não compensa você fazer isso. Talvez isso que a maioria dos times joga muito também em base de sabe? Tipo, cara, se a gente conseguir uma kill, a gente sai é só para a mira que a gente sabe que eles vão sair E a gente aqui dá bom sabe? Que muitos times do Brasil fazem isso. É, e vão fazer e sempre fizeram e, tipo, porque é tendência, sabe? Dependendo do mapa, como for, sim, é legal uma batida. Por exemplo, aqui nós estamos CT e a gente perdeu uma kill. Uma batida aqui três na rampa, ela é boa, cara. Ela não é ruim, não. Você chega aqui os três e bate e já descobre, entendeu? É válido. Não é demonstrar ansiedade, não é nada disso. É válido. Agora, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do que aconteceu. A gente tava jogando com um certo time e um cara aqui no meio, ele pegou uma kill. Beleza? Ele pegou uma kill e voltou. Nisso eles estavam em vantagem. Aí o que aconteceu? Durou o um round foi rolando e tal. Ele viu que não tinha mais ninguém meio. Ele foi querer avançar de novo. Nisso o Boltz tava aqui e matou ele. Na hora que o Boltz matou ele aqui, a gente perdeu. Aqui a gente ficou parado O Botos foi Dominou um certo espaço Foi lá Tava marcando um pra bonitinho O Botos foi lá e pegou a kill Porque o cara avançou na mira dele O que aconteceu? Automaticamente Eu e o SHZ Que estávamos aqui A gente só parou a mira Porque a gente sabia Que os caras iam querer avançar E não deu outra Foi um um avançando, avançou um cara na rampa aqui, a gente matou, voltou, avançou mais um cara na rampa, a gente matou, voltou, e foi pegando as kills assim, entendeu? Aí nós começamos aí, aí enquanto isso o Shadow tava lá na B2, então meio que tipo assim, só por um cara dos caras fazer uma jogada errada, uma jogada que não precisava. Ah, mas o Opel sentiu o time de avançar, pá, eu tô ligado que ele sentiu o time de avançar, só que ele arriscou, certo? Quando dá errado, é, é complicado. Né? Eu já passei muito por isso assim o Meu estilo de jogo, por exemplo, sei uma coisa que eu ouvi bastante do Dead Meu estilo de jogo é muito de risco Ou eu posso fazer a jogada e ganhar um round pro meu time Ou eu posso fazer a jogada e prejudicar totalmente o round pro meu time No caso ali, o, o jogador que fez a jogada prejudicou totalmente o time Só que o time também foi, não teve calma assim, o, time, o time perdeu uma kill, o time quis compensar em espaço E acabou que ele avançou Nisso a gente parou a mira e acabou pegando Não teve paciência Então isso é um outro ponto, galera Se você tiver desvantagem, calma, calma Pensa o que dá pra fazer Fazer. Vamos, vamos arriscar no lugar 3. Vamos fazer isso aqui. Vamos avançar. Não vai simplesmente um por um avançando. Que isso talvez não seja o ideal, tá ligado? É, Provavelmente não vai ser o ideal. Porque a galera sabe que quando você ganha uma kill, ganha uma kill de vantagem, a tendência de avançar é maior. E aí a concentração é maior, o foco é maior. E aí você acaba dando mais brecha pro, pro, pro time matar você. Aí vai lá o 5x3. Aí você, beleza, matou. Aí vai, já pega uma posição. Aí não compensa, tá ligado? E acho que a última dica que eu posso dar pra vocês aqui, galera. É... E, tipo assim, quando você tá perdendo, você tende a ter mais ansiedade, né? Você tende a ter mais... Você que tem de querer resolver o jogo, né? Principalmente aqueles caras que tem dentro de si a, não sei, a, a estrela, né? Tipo, puta, eu quero, eu tenho, tenho, que resolver esse motivo porque eu sou o nome do time, sei lá, tô chutando aí, vai, sei lá, o Zayu, Vitality, ele deve ter dentro dele, talvez, um, tudo, tem aquele negócio de, pô, eu quero resolver, eu preciso ajudar meu time mais, eu tenho que chamar a responsa pra mim. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, galera, porque hoje o CS tá muito competitivo, o CS tá muito complicado. Se você sair simplesmente querendo chamar a responsa, você tem que pensar duas vezes, tá ligado? Eu acredito que se você tiver perdendo, você tem que, é a hora que você tem que tem mais calma, respirar, acreditar que calma, que no jogo não tá perdido, que dá pra virar e vamos round por round. Coloca na tua cabeça, round por round, velho. Round por round. E joga conforme o jogo, Deu Joga conforme se você tivesse ganho de 10 a 0 ou se você tivesse acabado de começar o jogo. Joga seu jogo normal. Não, não, não dá aquela avançada a mais porque você quer resolver. Não dê, não dê aquele, aquela, aquela kill arriscada que não vai acrescentar em nada do jogo. Entendeu? Deixe os caras na deles. Porque quando você tá perdendo, a confiança aumenta do outro time, a sua vai diminuir Indo e você vai ficando mais ansioso E o time adversário percebendo isso É mais fácil pra ele ganhar, entendeu? É o que a gente dá que É o que acontece muito com a gente da boom, entendeu? A gente percebe que o time tá mais ansioso O time tá fazendo as jogadas Porque eles tão perdendo, sabe? Eles tão querendo usar aquelas jogadas Setups, é, como é que é? Aquelas jogadas combinadas, robotizadas, vamos fazer um avanço robotizado, vamos fazer essas coisas. E beleza, bonitinho, a gente cega, mas a vantagem de você ter a paciência em parar a mira, ela é muito importante. Talvez é uma das mais importantes dentro de um jogo. Então, tente utilizar isso pra você ter mais calma, beleza? Não seja ansioso, faça jogadas medindo risco. Se você estiver te perdendo, jamais perca sua calma, sua paciência. Porque se você perder, aí com certeza você já perdeu o jogo de uma vez, beleza galera? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo vídeo galera, até a próxima, valeu.